Como ganhar 200 reais de bônus da Best 365 para você apostar agora mesmo? Saudades de bem-vinda a mais um vídeo no meu canal. Me chamo Júnior Moreira. O vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, um vídeo curto, bem simples, onde eu vou mostrar para você. Como que você pode ganhar aí até R$200 de bônus na Bet365 para você apostar, ok? Bom, para quem não me conhece, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Ontem nós alcançamos a marca de 81 greens consecutivos do nosso grupo VIP, lá com o nosso botzinho. Mas enfim, vou deixar o link aqui na descrição para você, caso você queira saber mais sobre a tropa milionária, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você pode fazer para ganhar R$200 de bônus aí de crédito, de apostas na Best 365 para você apostar de forma muito simples. Bom, primeiro passo de todos, preste atenção, primeiro passo de todos para você ganhar este bônus, você precisa clicar no primeiro link que eu deixei aqui abaixo desse vídeo aqui na descrição ou também nos comentários, ok? Esse link é o link que já vai com até 200 reais de bônus. Presta atenção, é até 200 reais de bônus. Não quer dizer que será 200 reais de bônus, beleza? Então basta você clicar nesse link e efetuar um novo cadastro, ok? Você precisa fazer um novo cadastro na BEST 365 para ativar. Este bônus, esse link que está aqui na descrição é o um link que vai ficar ativo por um tempo é, limitado, tá? Então se você já tem um cadastro na Best 365 hoje, tudo bem, você utiliza esse cadastro, tudo bem. Então te recomendo fazer já um outro cadastro com esse link daqui abaixo para você já não perder essa oportunidade Porque senão vai sair do ar a qualquer momento, ok? para você ativar este bônus é muito simples, tá? Basta você, fazer, é, basta você fazer seu primeiro cadastro Através desse link que tá aqui na descrição do vídeo Após fazer esse cadastro, fazer apenas o seu primeiro depósito Pode ser um depósito mínimo, tá? Depois que você fizer seu primeiro depósito Mínimo na Best 365 fazer uma primeira apostinha esse crédito de bônus. Basta você aguardar os seus créditos, tá? O saldo de bônus que você vai receber na best 365 vai aparecer para você dentro da sua conta na aba de ofertas. ok? Na sua conta da Best 365 tem a opção de ofertas. Quer ver, ó, eu vou fazer um login na minha conta aqui, na minha própria conta da Best 305, para você ver porque eu tenho neste exato momento um crédito de apostas. Ó. Então, eu vou te mostrar, vou logar na minha conta aqui agora. Espera aí que tá fazendo o login, ok? Só para mostrar a minha senha, né? Aqui, ó, olha só para você ver. Ó. Acabou de aparecer para mim, inclusive. Olha, Acabei de fazer login e já apareceu aqui para mim. Olha, receba um crédito de apostas. Está vendo ó, lá? Crédito de apostas disponíveis para você, ok? Para você acessar esse crédito de aposta, é muito simples. Ó, você vai vir aqui na sua conta, tá? Você vem aqui na sua conta da BES365 e você vai clicar aqui nessa opção Minhas Ofertas. Olha só. E aqui, olha, para mim, neste exato momento, tem um crédito de apostas disponível de... 15 reais, tá vendo? Ó, vou clicar em ativar, beleza? Ó, ativei. Neste exato momento, olha, na bet 3005, eu tenho 55 reais disponíveis de crédito de aposta para mim. Que eu posso apostar aqui agora, ok? Então, basta você fazer isso, tá? Você vai fazer o seu cadastro nesse link que tá aqui abaixo do vídeo, ok? Vai fazer um depósito mínimo. E faz uma aposta, não sei qual tipo de mercado você precisa apostar mais, se é de futebol virtual ou se é um mercado de futebol real. Faz uma aposta, nem que seja com valor mínimo e basta aguardar. O prazo é de mais ou menos um dia para estar tá recebendo esse crédito de aposta. Mas geralmente vai estar no mesmo dia para você já estar utilizando a Enabest 365 ok? Então é isso, clica no link aqui abaixo, já faz o seu cadastro e é isso aí. Tamo junto e valeu, até o próximo vídeo.